galera Tudo bem com vocês, seja bem-vindo ao canal Jesse Mario. Galera, acabou de chegar pra mim, ó, Uma caixinha dos correios que eu tava muito esperando Que foi um perfume, galera Um não, dois perfumes Que eu comprei da Shopee No preço de 25 reais os dois, ó Acabou de chegar a caixinha aqui E eu vou abrir e mostrar pra vocês Eu tô muito curioso Pra ver porque Porque lá na loja É... Estava a promoção de dois perfumes importados Um Ferrari Black e um Medium No valor de R$25,00, E tá aqui a caixinha, eu vou abrir pra vocês Cara, Chegou muito rápido Galera, chegou muito rápido mesmo Deixa eu ver onde que eu vou abrir aqui Tirar aqui Tirar esse aqui, ó R$25,00, galera Dois perfumes Importados Um Ferrari Black E o outro o milho eu comprei assim, na curiosidade para ver se realmente, pelo valor, né? Se viu uma porcaria aqui: 25 reais é, não é tão prejuízo assim. Por isso que eu comprei. Agora, se fosse aí é, 200 reais, né? Aí já ia um prejuízo mostrando para vocês: ó, já estão aqui, ó, bem embalado. E vou tirar aqui. Vou tirar o primeiro Ferrari não uh, gosto muito desse perfume, ó! Oh. <risos> Olha a caixa, galera! Vou deixar a luta aqui! Tira logo os dois! Tira logo os dois, né? Ó oh, galera, ó! Oh. Assim! Ó! Oh. 25 aqui na Shopee! Oh. Tá um preço muito barato! E deixa eu abrir aqui o Ferrari. Que é um dos assim que é maravilhoso, tá? Eu já tive o original. Na verdade não foi tão original também, né, galera? Não, não sei se vocês lembram daquelas empresas aí de marketing multinível. Então, eu comprei o Deiser, era muito bom. Ó, vou mostrar aqui, ó. <risos> o original já dá pra ver que não é, né? Não tem nem cabimento. Mas vamos ver a essência, né? O importante é o cheiro do perfume. Vamos lá. E eu vou falar a verdade, tá, galera? Não vou mentir aqui. Então, vamos experimentar. Galera, olha, não vou fazer a propaganda do site não, tá? Mas se vocês forem na Shopee e fazer uma pesquisa, só aqui pra nós, ó, só aqui para nós. Se vocês forem lá na Shopee fazer uma pesquisa lá, ó, perfume... Importados, ou então colocar lá, Ferrari Black Vai aparecer Vários anúncios E ó R$25,00 os dois, tá? Ó Eu gostei, tá? Sinceramente, galera, eu pensei que ia vir Águia e álcool Hum, fragrância muito boa Muito boa mesmo Agora eu vou ver o Medium Já vou abrir aqui também Aqui, ó. É tanta milho ele veio em um plástico aqui ó, mesmo de da fábrica que invasou ele ó, selou mesmo tá, ó bem lacradinho. Já dá para ver que a, a embalagem do milho original não é assim, ele é bem curtinho. Vou deixar do lado aqui no vídeo. Uma foto do, da embalagem, como que é o, o milho original. Ele é bem comprido e tem um bem grandão assim, ó. ó galera. Vou agora experimentar nesse aqui. Deixa eu checar um pouquinho, e hum, Tô surpreendido, tá? Surpreendeu a minha expectativa. Dá pra perceber aí, ó. Tá vendo? As bases são todas iguais. Os vidros são todos iguais, verde quadrado, ó. Na minha proporção só tem a diferença do nome Mas a essência é muito boa, tá? Talvez se vocês chegarem e comprar, não vai conseguir comprar do mesmo vendedor. Eu não vou falar do vendedor aqui, que eu comprei isso aqui por curiosidade. Né? Eu não falei nada com o vendedor, não entrei em contato com ele. É, com a loja. Só pra ver mesmo. E resolvi mostrar aqui pra vocês. Ó, dois perfumes de essência importada. Muito bom. O cheiro, o cheiro deles é bem idêntico mesmo. Agora tem que ver a, o tanto que fica na pele, né? Então, galera, pode comprar, tá? Aqui não vai passar vergonha, não. Não vai passar vergonha mesmo. Adorei demais a compra. Né? Os vidrezinhos podiam ser um pouquinho né? mais sofisticado também. Melhor, mas o que é importante é a essência. Que é, você vai passar no curvo, vai numa festa. Quem conhece vai falar, hum, tá de Ferrari Black, hein? Vou mostrar pra vocês aqui o um negócio rapidinho. Quando eu falo com vocês que eu já conheço a essência... Eu vou, falar, vou mostrar aqui para vocês, um minutinho só. Aí galera, ó. Por isso que eu já conheço a essência, ó. Porque eu já trabalhei com esses produtos, ó. Tá aqui, ó. Não dá para ver a marca, ainda bem. Aí, esses aqui são as amostras grátis das essências, dos importados. Esse aqui é da Carolina Herrera. Diz que é um, um perfume muito bom original tá esse aqui na minha essência e é muito e é top então já conheço as, as essências do o, o Ferrari eu já tive original e também conheço as essências dele que eu trabalhei com os importados aqui daqueles marque multinível isso aí galera o que eu posso falar aqui se você ficou curioso e quiser entrar na Shopee que foi onde que eu comprei e vê lá os baratinhos, quiser experimentar Pode comprar baratinho mesmo, vocês não vão se arrepender, tá? 10 reais, 15 reais, os dois por 25, tem vários preços E é para pessoas exigentes também, tá? Eu não ligo muito para perfume não Eu não sou muito ligado para perfume, eu prefiro mais creme O vídeo de hoje foi isso, galera Eu mostrando aqui a minha comprinha da Shopee Meus dois perfumes importados Não original, lógico, né? E falar que eu gostei. Para a galera aí que curte meu canal. Para a galera que faz os vídeos aí. Que gosta desse tipo de vídeo. Que eu trago coisa aqui para falar. Pra novidade. Eu quero estar tá trazendo mais coisa, tá? Deixa muito like, nem pedir like ainda. Deixa like, muitos comentários. Que aí eu vou trazendo novidade aqui. Aqui nesses perfumes aqui. Isso aqui é uma novidade. Ó. Não é todo lugar. Talvez as pessoas aí vê o anúncio. Fica naquela vontade. Mas tem cisma de estar tá comprando. E não gostar, e não vir ruim. Eu até sou, dou até o carimbo aqui, ó que pelo menos esse aqui foi muito bom. Por isso que eu estou cheirando toda hora. Uma fragrância ótima. Bem, bem idêntica mesmo à mesma original. E vale a pena, tá? Para quem gosta de perfume aí. Não, não quiser gastar muito. Quiser investir nesses aqui. Vale muito a pena. Então, vou guardar meus perfumes. A partir de hoje, vou começar a usar o Ferrari. Vou começar a usar meu Ferrari, que eu gosto do Ferrari. E é isso aí galera, espero que tenha gostado Não esqueça aí dos comentários Eu sei que tem gente que ama perfume né? Gosta dessas colônias Pode deixar nos comentários aí que eu dou um jeito aqui De fazer vídeo, tá? Com eles, então com isso eu vou ficando por aqui E espero você até no próximo vídeo, né? Obrigado a todos Não esqueça aí do like, os comentários Compartilhe o vídeo e até a próxima Fui!